o que acontece? Quem não exerce, chegou outro aventureiro e lança a mão dele. Né? E nós ficamos o quê? Criticando aquilo ainda. Nós deixamos de, de assumir a nossa posição e achamos que tem coisa errada no mundo ainda. Quando qualquer místico que falar que esse mundo não é bom, qualquer um... Né? Inclusive tem uns que estão falando que o mundo vai acabar. Né? Esse é ótimo, muito otimista, né? Porque onde está o referencial dele? Não, pode, não, não, não, não se pode conceber uma, uma visão espiritual que parta de qualquer colocação visível, seja qual for. Né? Onde vem a nossa segurança para viver bem? Por que eu estou super bem hoje? Porque eu estou ciente que o universo em que nós estamos, ele é eterno. Nunca vai mudar isso aqui sempre que isso aí que eu me aqui um milênio pode escrever aí inclusive aqueles que estão falando que tem outros milênios que vão acabar só que eles vão estar tudo aqui também não vai acabar coisa nenhuma sabe o que vai acabar é a crença egônia que é o destino dela é evidente o que existe que nós não conhecemos? a natureza de Deus só isso e no budismo chama-se maia, e ignorância nós não sabemos o que Deus é a, a pessoa fica tudo no meio, você quer entender os acredito. Oh, imagina se eu não vou acreditar em Deus. Porque então, a natureza de Deus não sabe. Porque quando houver o conhecimento da natureza de Deus, a pessoa vive isso daqui como um paraíso. E é já. Não tem coisa melhor que isso aqui. Né? Mesmo analisando é, em três dimensões, se a pessoa está sabendo que essas três dimensões. O é, que, que são essas três dimensões aqui? É o mesmo paraíso, né, em que nós sempre estamos, traduzido em três dimensões. Ele tem que ser bom também. Não é porque uma, uma televisão é, transmite em uma imagem colorida, que a outra vai transmitir uma em preto e branco, distorcida. Ela não tem as cores, mas a imagem ela tem a perfeição dela. Não tem a perfeição da imagem previdante, não tem a perfeição da imagem colorida? As duas não são perfeitas? Não é porque perde um campo de captação que vai distorcer. Quem está com a vida humana distorcida, o que está significando? Ele grudou a imagem, a antena dele, lá na parede. Não tem nada lá. Isso é a construção sobre a areia, né? Aqui, ó. Um, é... a obra de Deus é esta que creais naquele que ele enviou essa é a obra de Deus a palavra textual de Jesus só, que é só questão do, do suprimento né? trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna que permanece para a vida eterna então a pessoa tem 24 horas por dia se ela trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna que é esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui nós estamos reconhecendo o que Deus é né? o que o universo de Deus é o que nós somos dentro desse universo né? nós estamos trabalhando para a vida uh, nesse sentido aí pela comida que permanece é só não deixar Aí, daí. Depende de cada um aí, né? Aí tinha as suas de cada um. Tá. Bom. É Conseguir a solidariedade aí, tem as suas já. É. Que, uh, aprende a lidar com isso. Si. As pessoas sabem que é verdade. Todo mundo sabe que isso aqui é verdade. Sabe? Que lidar com isso, né? É, então. O universo está aí. O brinquedo é esse. As pessoas é um brinquedão para fazer como é que vai ser o, o, o nosso amanhã? Alguém sabe? Como é que vai ser o seu amanhã? Né? Não, não, não. Não perguntei. Nada Amanhã? Como é que vai ser o dia de amanhã? O que, que todo mundo, em geral, responde? O no... que, que todo mundo responde, em geral? Ninguém. Olha, não, não, não. você quer ver, Analisem as perguntas corretivas ficando por aí. Como que as pessoas, normalmente, os supostos mortais responderiam? Chega com uma, umas 10 conhecidos, põe por escrito como você acha que é o seu, seu dia de amanhã? Ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza como que ele vai ser. Por quê? Porque para essas pessoas existe algo chamado amanhã para acontecer. Ainda. Não tem. Esse algo amanhã para acontecer coisa nenhuma. Só que é um sonho que a pessoa está tá sonhando o mundo aqui. Então, o que, que a gente passa a, a, a fazer? Observar o quê O sonho dentro da realidade. Então, eu coloquei naquele 5 exercício que a gente faz é como se nós estivéssemos acordados dentro de um sonho andando. Né? Então, nós estamos acordados dentro do sonho. sonho. O que, que significa? Nós somos conscientes de que é sempre perfeito, agora, né? E o referencial de mudança é do sonho não da nossa vida. Tá? Se a gente firmar isso aí e não deixar a mente flutuar disso aí, né, não importa o mais o que esteja acontecendo lá fora, vai ser sempre amônito para nós. Tá? E é aí que entra aquilo que eu estava falando no começo, sobre como é que entra os outros nisso. Os outros começam a perceber que eles têm problemas e a gente não tem. Aí, quando eles começar a mostrar interesse, é que é a hora de passar. É diferente de chamar a pessoa que está lá com os pães de peixe tá bem alimentado. e vai querer passar para ele né, o eu sou o pão é da vida. vida. É diferente. Né? Então, aquele que está contente com o pão e peixe dele, deixa ele lá. Ele não tem o pão da vida ainda. O pão da vida, quem que é? É ele próprio. Só que ele não sabe disso. Quando houver o interesse dele, o que significa? Deus está se revelando naquele ponto por algum, algum objetivo, ali, no momento certo aí quem é para que eu, eu coloquei aqui, ó, nada acontece por acaso bom, alguém tem alguma dúvida que a gente falou aí? sem dúvida nenhuma? o que, que, que a pessoa achou mais, mais complicado para, para, para entender? o que não entendeu nada? <risos> Ficou claro, não? Pela vez, veio para... Mas já vai ser... é? eu tenho, eu tenho conversa, não, tá a conversa, não é? uma reunião, não, na, você vai ter a última, você falou que ia falar sobre o alimento, você hum. vai ter que falar que você para, para você falar? Só, é só também que estava tá falando sobre o alimento, entendeu? Hum. Como Jesus falou assim, ó, eu tenho um alimento que vós não conheceis. Não. Você Você mas... é outra seria... que eu vou falar em arroz é, é bom, né? É. É. Eu quero que isso tá aí. Né? É. É. Ó, o que acontece é o seguinte. essa questão aí, eu, quando eu fiz faculdade eu fiz engenharia de alimentos sabe? então tudo que foi explicado lá que eu, que eu fui embolindo aquilo com a sabedoria do mundo eu não constatava aquilo na, na prática vou dar um exemplo explicaram lá não fiz curso de nutrição né? mas existiam algumas matérias paralelas, que falam das necessidades diárias de um ser e tudo mais então quando eu me formei eu trabalhava numa firma e eu vi um. tinha uma das funções na hora que eu trabalhava. Que era uma pessoa colocada numa plataforma de correndo o dia inteiro para lá e para cá, com a marreta na mão, perto de uma comporta com várias divisórias. Tá? Então a função dele era o seguinte: é uma caixa enorme que recebia para de frutas, né? de cascas de laranja e tudo mais, e ele tinha que abrir na comporte para deixar cair um lote daquele bagaço, uma rosca transportadora depois ele tinha que deixar aqui correndo com a marreta quem pequeno abrir correndo do lado para ir distribuindo tá, aquilo lá a coisa, bom o detalhe também não é tão importante, o importante é que era um negócio tão exaustivo que, viu que eu aprendi eu tinha que estar tá comendo um negócio desse tamanho aqui de alimento, É fogueira era um negocinho de arroz, de arroz assim, com uma fatia de mortadela em cima né? Aí eu bati o olho naquilo e falei, tem coisa estranha tá na tua sabedoria da serpente aí. <risos> Porque não tem os, os tais do, os muito nutrientes muito aí para esse tipo de atividade. Mas eu não conhecia nada desses ensinamentos. Não conhecia nada. Mas já me chamou a atenção que tinha coisa errada naquilo lá. né? Até quando eu, eu, a gente via sempre esse negócio de, é, que tem na vida, né? ter um alimento que posso não conhecer, não vou se preocupem com o que comer e beber e tudo mais, né? Não só no sentido de, de tema de suprimento, mas também de, de higiene, qualidade e tudo mais. Quando eu, eu conheci isso daí, que eu fui observar comigo próprio, só que também eu não me alimentava, pelo tipo de atividade que eu tinha, como o pessoal todo falava, né? Eu não estava nem aí com esse negócio. Né? Então eu fui constatar o seguinte depois de, de estudar isso aí tudo, que nós não devemos, é, no de preocupar em alimentos, não devemos nos preocupar nem com esse tipo de coisa. Né? Aí, quando eu falei, foi naquela última palestra que eu falei que ia comentar sobre isso, é que as pessoas, quando se alimentam, isso eu coloquei naquele artigo, que tem aqui do lado na Páscoa, elas acham no termo aquilo lá que matéria Pois acho que é matéria